O conceito de casa não é mais o mesmo, nem o de família. Não existe um único caminho a trilhar. A vida tem muitos cursos. Aula tem que ser mais que sala. Tem que ser também cozinha, quadra, laboratório. Números devem melhorar vidas, enquanto vidas melhoram números. Para evoluir, escolha estar onde hoje é maior que ontem e menor que amanhã. Vestibular dia 19 de novembro. FSG. Seu mundo cresce com a gente.